Salve, pessoal. Aqui é o Ferrez. Beleza? Não dá pra falar beleza nem dá pra dizer que tá tudo bem, né? Afinal, o país tá entrando num numa catarse, tá ligado? De, de genocídio, de chacina, de homicídio, tudo por parte do Estado, né, mano? Esse Estado terrorista, que é, esse aqui é um dos únicos países do mundo que o Estado é terrorista mesmo. É o Estado, você tem que ter medo é do Estado. Você não tem que ter medo de... É, fora ter medo do cara te roubar, fora ter medo do seu filho se envolver com droga, fora ter esses medos, tudo você ainda tem que ter medo do Estado, que é o pior inimigo que a gente pode ter. Né? Uma, uma coisa legítima. Que a gente põe o governo lá, eu, no caso, não votei nessa desgraça desse governo, mas quem votou põe o governo lá para depois acontecer isso aí, estímulo à morte das pessoas, né? Ou pós, né? Ou pós, porque foi o que o Bolsonaro fez agora. Acabou de acontecer essa covardia por parte do BOP, uma chacina de 25 pessoas. E tem gente que fica ainda nos comentários aqui, é, mas se morrer um ou outro faz parte. O arrombado faz parte porque não é sua família, porque não é seu irmão, não é seu primo, porque não é você. Né? Aí faz parte, entendeu? Então para de, de querer é, é, pôr o, o bagulho numa média, mano. Não tem média, mano. Tem gente que estava em casa fazendo comida para o filho, velho. Sabe por que foi morto? Porque é pobre, porque é preto, porque os corpos pretos na quebrada não importa. Nós estamos falando aqui de dentro de uma quebrada. Ó. Você acha que aqui importa, é, esses caras se importam com a vida da gente de alguma forma? Você acha mesmo? Tá ligado? Você acha que se fosse uma pessoa de classe média alta, no, na Avenida Paulista, em Moema, os caras iam chegar lá em Moema? Você, você já imaginou chegar no, num prédio em Moema e matar 25 vagabundos? Porque lá tem 25 vagabundos num prédio. Lá tem, você pode ter certeza que em Moema tem gente que vive do dinheiro desse país e não faz nada por esse país. Esse é o nome certo para vagabundo, tá ligado? Gente que vive de emenda, gente que vive de, de encosto parlamentar. Tem, tem um monte de gente lá que vive disso, tá ligado? Gente que está dentro da empresa só porque o pai é o gatilho da empresa, entendeu? E aí o cara é, aí se joga esses predicados. Não, porque se morreu um outro inocente... Meu, você perdeu uma vida, você perdeu o um universo inteiro. E a gente perdeu 25 vidas. Certo? São 25. o Rio de Janeiro, geralmente você pode multiplicar, hein? Você pode multiplicar, porque os caras fazem é, cova coletiva, os caras somem com o corpo, certo? É o que os caras fazem. Mas é a média que o Estado deu, né? Seis no hospital, em estado grave, e 25 mortos. Nem um arranhão de uma espinha de uma roseira num polícia. O cara entrou no mato, caçou o cara dentro do mato, entrou em barraco, caçou, nem tropeçou numa vasilha sequer, não tropeçou numa, num paralelepípedo. Ah, mas você queria que o policial também ficasse ferido? Não quero que ninguém fique ferido, não. Ao contrário de vocês, de ultra-direita, a gente não quer que ninguém se machuca, não quer que ninguém morra para um filho da puta fumar um baseado no alto de um prédio, você entendeu? Pra um classe média alto, pra um rico, poder fumar sua maconha no alto do seu prédio, não tem que morrer 25 caras numa favela, não. Nem tem que ficar policial ferido, não. Mas não é muito estranho, convenhamos, que nem policial... Não so... uma, uma farda não foi rasgada na operação? Entendeu? E os motivos? Ah, o helicóptero passou lá, os caras atiraram no helicóptero. Vocês acham que foi isso mesmo que aconteceu? Vocês vão ser o último a saber, mano. Vocês vão ser o último a saber a realidade dos fatos, o que aconteceu mesmo dentro da quebrada, por que essa vingança. A gente não vai saber, como a gente não sabe um monte de coisa. Ah, mas foi apreendido um monte de fuzil, um monte de pó. Pronto, acabou o tráfico do Rio de Janeiro. Acabou, solucionou o país. Aí, doutor Carlos, tá ótimo, o país agora tá curado. Pronto, mataram 25 caras, uns deles vendedor de bala, outros vendedor de salgado, outros estavam desempregados dentro de casa fazendo comida pro filho, entendeu? Foram mortos porque não tem valor a vida humana dentro de uma favela. Não tem valor a vida humana com a cor da menalina mais escura, não tem valor. Essa é a verdade. Certo? Aí o que fizeram com o Genivaldo? O que, que fizeram com o Genivaldo de Jesus lá? As imagens estão aqui, mano. Você olha as imagens, eu olhei essa imagem aqui, velho, não tem como você não chorar vendo um bagulho desse, mano. Além do cara ser deficiente mental, ter um problema, além disso, os caras viram o remédio do cara, os caras vão e jogam o cara dentro do camburão e soltam uma porra de gás dentro do camburão, com as pernas do cara para fora, mano. Pressionando aquela porta o tempo todo. Imagina a dor que o cara tá sentindo nas pernas enquanto ele é asfixiado por aquilo ali, mano. Vocês já foram numa passeata para ver quando o cara solta uma porra de um gás aquele, aquilo ali ferra 500 pessoas, mano? Você imagina o cara lá dentro com aquela porra ali dentro, mano? Cara, é, é, é, esse país aqui é brincadeira. Aí vem uns arrombados. Ah, mas papapá papapá, papapá, papapá, papapá, papapá, Nunca tomou um tapa na cara. Nunca tomou um murro na boca para saber como que é uma tortura, como que é ser tratado pela polícia na quebrada. E tá querendo relativar, relativizar. Fazer o que eu fiz hoje aí, ó. Tava conversando com o Fernando lá da editora, da Comic Zone, certo? E ele mostrou para mim, eu tô comprando esse depósito aqui a, do seu material. Eu falei, peraí, deixa eu ver isso aqui. Ah, o perfil do cara tá lá eternamente com o Bolsonaro. Eu falei, não, não, já tira esse depósito. Já tira esse arrombado do trampo. Não, mas às vezes é um empregado. Tira o um empregado que se foda. Esses caras não estão dando boi para nós em porra nenhum. Esses caras estão matando a gente, velho Esses caras são a favor do nosso extermínio. Vai ganhar dinheiro da cara do caralho, o meu dinheiro não vai ganhar. Tira esse arrombado do bagulho, tá ligado? Aí a gente ligou lá para poder tirar o cara. Não, é o dono do depósito. Então que se foda o dono, vai vender para Bolsonaro. Vocês não estão boicotando restaurante, bagulho do, dos outros que... Nem é nem de esquerda, é gente que pensa, que gosta de ser humano. Diferente dessa raça aí, que cada vez está se mostrando mais que não gosta de ser humano. Teve os enganados, os que votaram porque foram iludidos, bababá, bebê, bebê mas tem os raça ruim, que é os caras que não querem sair desse barco fétido, esse barco podre, bolsonarento. Entendeu? Então, a família do Genivaldo, tá ligado? De Jesus aí, ó. Meu, meus pêsames. E sinto muito por fazer parte de um país que extermina as pessoas só pela cor da pele dele. Essa é a verdade, Tá ligado? É um vídeo triste. Eu vi os vídeos que o pessoal fez, tudo aí, se lamentando. É claro que a gente que tá dentro da quebrada sabe, né, mano? A gente já sabe. A gente vê amigo nosso morrendo, a gente vê familiar morrendo, a gente apanha da polícia, a gente é, é detido toda hora. É só eu sair de onde eu tô morando mais em paz lá, para vir para qualquer quebrada, que, o, que, que a realidade retoma. Não tem como fugir, mano. Meus trampos é tudo para cá, então o em enquadra. O vai, parou. O vai, você vê covardia com os outros na rua. O um motoqueiro não passa 10 metros sem ser abordado. É, Ferrez, mas tá muito assalto mesmo, a pão de ônibus mesmo. Por que que estourou agora? Assim como tem muita gente também com cartaz na rua pedindo dinheiro, pedindo comida, assim como tem gente batendo na porta, coisa que não tinha antigamente não, mano. Quanto tempo que favela não tinha isso, os outros batendo na sua porta para pedir comida? Isso aí não tinha não. Foi tudo com esse lazarento, tá ligado? Que as pessoas pôs no poder aí e ainda ficam defendendo os atos desse covarde. Certo, rapaz? Deixe seus comentários aí, por favor, se você quiser também se sentir. É, não dá para fazer... Não vou fazer indicação de livro, nada, porque, mano, não tenho nem cabeça fazer indicação de livro, de nada. Tá ligado? Vou fazer o podcast hoje, porque tem que fazer mesmo. É obrigação, a gente convidou as pessoas. Mas, realmente, é devastador, mano, para os nervos de quem se importa com o próximo. O próximo não é só o cara de classe média que tá lá na Vila Madalena, não, rapaz. Não é só o cara que está na Paulista, não. Não é só o riquinho que está no Oscar Freire, não. O próximo é todo o cara que tem a pele preta, a mina que tem a pele preta aqui da Quebrada também. São próximos também. Tem família, sabia? Tem filhos. Essas pessoas têm sentimentos, têm sonhos. Viu o Estado terrorista? Ei, Polícia Rodoviária Federal, hein? Que, que beleza de treinamento que vocês tiveram. Bando de idiotas. Tá Os caras do BOP eu nem falo, que é jagunço do Estado preparado para matar, né? É jagunço do tá? Estado. olha a porra do cara, o cara não tem o biotipo de rico, não. Só fala, esse cara moraria tranquilo dentro da mesma favela que ele matou. Ele moraria lá tranquilo. Olha a cara do filho da puta. É, é, moraria tranquilo lá. Por quê? Que moraria lá tranquilo. Porque é o mesmo biotipo, mano. É o mesmo, é o mesmo povo. Olha o sistema. Parabéns. Parabéns, Sistema.